No evento Como Eu Faço, o debate é em relação ao público morador de rua e sua inclusão em rede de proteção social e reinserção familiar e comunitária. Quem nos conta sobre esses processos é Dayana de Jesus Moreira, que possui uma experiência com essa população. Primeiro a gente chega, oferece o serviço, explica para o usuário o que é o centro pop, porque muitas vezes ele não conhece, não sabe o que é, o que oferece. Às vezes ele acha que é só o banho e a lavagem de roupa e a gente vai mostrar oh, que nós também temos outros serviço, tem a psicóloga, o que, é que a psicóloga pode fazer, o que, é que nós juntos podemos fazer. E ao longo dos atendimentos, sejam individuais ou grupais, a gente vai trabalhando esse resgate da família, esse vínculo com a comunidade, como é ser habitar, dormir na rua, como é para ele ser uma pessoa em situação de rua, é, o porquê que ele foi parar nessa situação, o que, que é, qual o projeto que a gente pode construir juntos, o que ele pretende para a vida dele. Nos grupos a gente tem, traz esse compartilhamento de experiência, já que são várias pessoas na mesma situação ou que já passaram por isso, eles também trazem os relatos dele, a gente trabalha Toda essa fala que eles fazem para que a partir daí eles possam construir um projeto, tentar superar essa situação de vida, isso ao longo de todo o acompanhamento, né? não é só um, dois dias, isso vai enquanto ele continuar naquela situação. Quem participou desse debate nos relata o que achou do trabalho com os moradores em situação de rua. Foi muito bom a troca de experiências que a gente teve aqui, tanto... Tanto que a gente fala da saúde, da assistência de um modo geral e dos agravamentos que as violações de direitos trazem para os usuários. Né? O que eu achei mais interessante é essa possibilidade de troca com, com os profissionais que estão é, trazendo os temas e suas experiências né? no seu fazer profissional. Né? Porque aí você troca nos detalhes, né? tem coisas que os livros não dizem e que o contato pessoal... Tem, tem contribuído. E aí alguma dificuldade que a gente tem, soluciona com a parceria do colega, né? Então, assim, com relação à população de rua, existem muitos preconceitos e muitos enfrentamentos a serem feitos. E aí é importante essa troca. A palestra do trabalho foi bastante interessante, rica em informações, né? Um projeto bem é, amplo que foi mostrado agora. A minha experiência ainda é um pouco vaga, não é tão vasta quanto a palestra que eu assisti, né? Mas é interessante, nós estamos fazendo atividades é, também na, na disciplina de psicologia comunitária em Manaus e esse é um dos motivos pelos quais eu optei em participar dessa palestra. Então, para ampliar os conhecimentos e a nossa prática lá é, com os trabalhos que nós vamos fazer com a comunidade. O trabalho né, que eu vim trazer hoje, né que é um trabalho que a gente executa, né, eu sou de... Recife, Pernambuco, né? mas é um trabalho que a gente está executando lá em Pernambuco que é um trabalho chamado Caravanas da Cidadania, que é um projeto de diálogo SWAP, que a gente vai atuar com a população para o empoderamento, trabalhando a questão de saúde e direitos humanos porque a gente tem hoje um Pernambuco que tem um complexo SWAP maravilhoso que trouxe desenvolvimento e visibilidade para Pernambuco, mas que aí a nossa ação, é para todo, né, ação de desenvolvimento traz também alguns agravos. E aí a Universidade Federal executa esse projeto né? Junto com o Complexo Swap, né? Que foi quem mandou, né, mandou aí a proposta e a Universidade Federal está executando para que a gente fizesse várias ações. Então, debater essa temática com outras pessoas, inclusive que dialogam, então a caravana vai para a rua, fala com as pessoas, a caravana reúne profissionais de diferentes áreas, né, assistente social, saúde, educação, os gestores da área, a gente trabalha com os próprios trabalhadores também, né, das oficinas, as profissionais do sexo, então se a gente quer trabalhar temáticas como essa, a gente tem um, uma ferramenta que se chama a psicologia comunitária, que é o que eu trago para cá, que é uma ação que vai para a rua dialogar com a comunidade, ou seja, envolver a comunidade e debater a temática, partindo do princípio que a comunidade tem sua problemática, mas tem também a solução desses problemas, que é o que a gente estuda na psicologia.